Você é uma pessoa produtiva? Você realmente é uma pessoa produtiva? Bom, estou gravando esse áudio esse vídeo para falar sobre produtividade, porque que as pessoas que são produtivas elas têm um resultado muito mais alto das pessoas que não conseguem produzir. E, basicamente, a produtividade está atrelada em dois grandes fatores. Quando você entender que produtividade é igual a foco e eliminar é, distrações, você vai conseguir colocar mais força é, dentro daquela, dentro do teu projeto, dentro do teu objetivo e, consequentemente, você vai produzir mais e, consequentemente, você vai ter mais resultados. Como é que você coloca produtividade nas tuas ações? Primeiro, a partir do processo da eliminação das distrações. Como, Leandro, que eu vou eliminar as distrações? Muito simples. Para você eliminar as distrações, você precisa... Basicamente, ter um papel e uma caneta, o teu celular no teu computador, no teu notebook, colocar tuas tarefas diárias, as tuas tarefas que você vai ter que cumprir. E nessas tarefas, você vai elencar necessariamente o que é prioridade e o que não é. Comece eliminando as distrações, distrações do dia a dia, distrações dos grupos... Te sugiro fortemente. Saia daqueles grupos de WhatsApp que, que só fica colocando besteira e coisas que não vão agregar no teu dia a dia. Você é bem objetivo: de coisas que não vão colocar dinheiro no teu bolso. Sai daqueles grupos que vão estar tá te distraindo, com bobagens, com besteiras. Participe de grupos de pessoas empreendedoras. Participe de grupos aonde encontram pessoas de sucesso. Sai desses grupos de WhatsApp, é uma dica que eu te dou. Comece a procurar grupos de empreendedores. Comece eliminando as distrações por aí. Comece eliminando as distrações do Facebook. Comece eliminando as distrações das opiniões das pessoas que desconhecem o teu negócio. Procure as opiniões de pessoas que têm sucesso, independente do modelo de negócio que você tenha. Começa elencando papel e caneta, vai lá, pega agora papel e caneta e, qual, e pra, planeja o dia de amanhã. Eliminando as distrações e priorizando as tarefas que vão te gerar renda, ou seja, curto, médio e longo prazo. Foco. A partir do momento que você priorizou as suas tarefas e eliminou as distrações, consequentemente o foco vai ser algo natural, porque você vai ter que desenvolver aquelas tarefas faça isso e eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito mais produtiva fazendo essa, essa dica é colocando essa dica simples em prática no teu dia a dia você vai ser uma pessoa mais produtiva e consequentemente os seus resultados serão muito maiores quero te falar algo que eu acho que é extremamente importante para você que desenvolve esse modelo de negócio incrível conosco não tem segredo o nosso negócio é extremamente simples então vai lá. Coloque as prioridades e faça um pouquinho todos os dias. Que eu tenho certeza absoluta que em muito pouco tempo você vai conquistar coisas realmente incríveis. Porém, elimine as distrações. Um grande abraço, um beijo no coração e nos encontramos nos melhores lugares do mundo. Aloha, bom demais!